Oi, meu nome é Lucas, sou adolescente, ou como chamam por aí, aborrecente, e esse é o meu Draw My Life. Você deve estar se perguntando o que um menino de 15 anos tem de interessante para contar sobre a vida dele. Pois é, vamos ver se você descobre. De Quando eu tinha 5 anos, meu primeiro dente caiu, mas ao invés de ganhar uma moeda da fada do dente, eu ganhei foi uma visita ao hospital. Por quê? Porque o buraquinho do dente não parou de sangrar. Eu fiquei bom logo, mas depois disso, minha mãe começou a tomar muito cuidado comigo, fazia de tudo para não me machucar. Fazer coisas como andar de bicicleta era tão complicado que eu desistia. Mais uma vez, eu deixei as recomendações da minha mãe de lado e resolvi jogar bola. Estava tudo bem até que dividi uma bola, que causou um machucadão e fui de novo para o hospital. Só que dessa vez me indicaram um lugar muito especial, o CHESP, Centro de Hemofílicos do Estado de São Paulo. Eu costumo dizer que não foi só a bola dividida, na verdade dividiu minha vida. Lá no CHESP eu aprendi que quem tem hemofilia, ah, é isso que eu tenho, a hemofilia complica poucos machucados porque é bem mais difícil de parar sangramentos até os internos. Mas então, lá no Chesp eu tive tratamento completo, com fisioterapia e tudo. E o mais importante, é gratuito. Lá eles oferecem todo o apoio para o paciente e família. Eu, por exemplo, descobri no curso de informática, a profissão eu vou seguir, a de design gráfico. Além de tudo isso, a lição mais importante que aprendi no centro, foi que posso fazer tudo o que eu quero, desde que eu tenha cuidado e tratamento adequado. Bom, esse foi meu Draw My Life. E o que eu quero passar para você é que, para quem tem hemofilia, os riscos estão nas pequenas coisas e ajudam nos pequenos atos. Então, aproveite que já está na internet e faça sua doação. Entre no site do seu banco ou pelo site www.chester.org.br e doe agora, qualquer quantia.